Bom dia, mais um dia, mais um vlog. Uh, hoje é sábado, estamos a é tentar estar no mood sábado. Eu acho que esta voz da que deste programa também ajuda, não sei porquê, mas isto lembra-me -se sempre que é fim de semana. Nós um, agora vamos fazer uns ovos com tomate não sei o quê. A Lena já está a almoçar, nós acordámos todos um bocadinho mais tarde hoje. Eu já tomei um banho, mas voltei a pôr no pijama. Uma banhoca, tenho que me vestir. Está aqui a Dona Madalena. Estás a papar a massinha e está aqui o guia a preparar o nosso pequeno brunch. Não é baby? A Filipe Gomes uns ovos que me deixaram com água na boca. Infelizmente são os nossos últimos dois ovos abaixo. E pronto, vamos fazer uns ovinhos. a me dela, eu vi a receita e morri de vontade de comer aquilo e pronto. Mal, tá muito a malta dá somente a coparar, portanto quando estou a coparar fico sempre uma boca e uma fala esquisita. E, e é isto. Fiz um cafezinho para mim para o Gui. Este e este. E com leite de vaca, porque já não há soja. E pronto, vamos isto. Tadã! Vai ficar delicioso. Quero ver o momento em que põe os ovos. Não vai ser fácil, não vai ser fácil! Mas a Dani já está a dormir. Tens que abrir um buraquinho, não? Tem? Sim, para enfiar o ovo lá. Tem, né? Tens, tens. Agora tapamos e esperamos. E esperamos 5 minutos. 5 minutos, ok. Esta receita é da Filipe Gomes, mais uma e aquele pão que o Gui fez também é. Vou deixar aqui o arroba Filipe Gomes para vocês verem. Uau, temos chef Gui. Olha para isto, bem. Onde é que arranjaste o pão? não havia pão. Muito rico. Então, que tal? Está com muito bacana. cara. Vamos é isso? Estou muito curiosa para experimentar isto. Há uma receita que Filipe já disse. Eu inventei um bocadinho também, acrescentei pronto, alguns temperos, a gosto, Agosto. E acrescentei, a gosto, e acrescentei um bocadinho de queijo mascarpone. Sim. E é isto. Boa. Não acrescentei bacon que me faz a sua tomates, mas pronto, senão tinha eu eu posto eu um bocadinho de bacon. Não Não faz nada. Ok. Vamos lá? Então lá, como é que isto serve? é Muito... que isto. Eu vou tirar assim um par de cargas, não é? Queres que te sirva Não, não, podes servir. O que é que provas? Assim, eu honestamente não sou grande fã de direto, and, um, feijão. Mas isto tem tão bom aspecto. Como pois até achei estranho quando tu disseste que ias fazer tipo isto. Tipo isto. Isto é. leva é feijão. Eu por acaso gosto. Gosto de feijão, grão, esse tipo de coisas. <risos> Vou tirar um bocadinho de máscara. Claro. Queres que te sirva? Não, não, podes-te servir. O que é que tu provas? Este pão, interessante que está aqui, não fala, pegou agora. Também é uma receita da Filipe Gomes e também é um caso de sucesso. Sim, e há imensa gente que está a fazer. Tipo, é só seguir os passos de tutoria. Tô para fora. Mas está bom. Está bom? Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entretanto temos comprinhas novas Frutinha, batata doce Vou arrumar isto tudo Papoela, o que andas a fazer agora? Olha, queres ver o livro dos números com a mãe? É tão giro este livro Olha É muito giro É o livro dos números Estes livros eram uma coleção minha quando era pequenina Temos então aqui Um um ur Ai. Um ursinho aqui dois o que é isto A dois sapatos é sim são iguais aos da Madalena dois sapatos aqui o que é Madalena flores flores um dois três flores o que é isto não gosta? São bur. Que doida! São borboletas! Pocoró, Ah, para o chapéu! Ah, muito bem! Aqui estão chapéus! Para chapéus! E aqui, bolos! E nós estamos aqui a preparar sopinha. Melhor está o vi Que eu vou apanhar uma máquina de roupa. Olha só que maravilha! Pinha, baby! Supinha, é verdade! E Sopinha aqui. Que caldo de Que beleza! É. corgo isso! Isto quando nasces assim com um dom para a cozinha, pá! Não era a fazer! Caraca! Faz-te faz assim, vou explicar não, há coisas que, que é? são mais... Estás Isto quase mais por essa do que... Pronto, então verão, há algum dia indivíduo Isto tem que é por Só preciso pôr esta, não é? Se não quiseres pôr mais nenhum andar em cima é E Estamos aqui mais tranquilos. Ah ah ah ah! Senta aí! Vá para os dados da mãe editada! Está aqui a Madalena. Senta, senão vais cair! Ai, Mata, acabei de tomar a meia de edição. Estou meu vlog. Estou sem maquiagem, mas não macregar, tenho só o cabelo minimamente decente. E agora vou comer uma saladinha. Fiz uma pausa porque preciso sempre de fazer... Primeiro faço corte e costo, depois faço uma pausa, depois ponho as músicas todas porque senão fico muito por dentro e já não sei o que é que gosto e o que é que não gosto. Agora vou comer uma salada, coloquei com a Madalena estão lá dentro da cozinha, mas é bem -a e Robbie. Entretanto, hoje à tarde, não filmei, mas fui a fazer as camas de lavado, a cama da Madalena. E tive também um, a tomar um bocadinho na varanda, tive sol. Foi bom, e ela gostou muito. Não foi, Madalena? Madalena gostou de ir para a varanda com a mãe hoje. Foi giro, não foi? Bom, agora está a ver um bocadinho de panda. Vamos dar alguma paz. Agora, o peixinho da Madalena. Baby, explica o que estás a fazer. Ou não te apetece? O que que está a fazer? Esta dourada que eu encomendei. E para a magdalena, porque é para variarmos a carne e o peixe. Mostra a espinha que fizeste, baby. Está aqui. A sopa de quê? Aqui, a sopa de legumes. O Gui fez esta espinha de legumes. Basicamente, o que eu fiz também, aproveitei, foi as cascas e isso tudo. Na moda de lubomir. pai fiz um caldo de legumes, em que basicamente quando quisermos fazer um arroz ou algo assim, podemos ir ao congelador e pus tipo, umas calvetes tipo de gelo. E pronto, e... Não fizeste nada? Posso ver? Pode estar no congelador, mas tem cuidado de não se tornar tudo, ok? Mostra lá! Aquilo é super difícil para eu pôr, mas perceber. o mais difícil é mesmo só pôr no congelador. O resto é easy. Imagina, mete os legumes, aquilo começa a ferver e tal, depois baixam, deixam mais ou menos tipo, uma hora ali num rebrande. Pronto, e... Fica ah. aí, depois aquilo faz assim. Sim, porque imagina, às vezes pede o caldo que não de legumes. legume. Ah, aqui está! Então, isto é as misturas... Então, aqui são os imagina as cascas de, da courgette, cebola, da cebola, a courgette, cenoura, batata, alho... Tudo ao lume Sim, e depois... Utilizam, tipo, utiliza-se os talos, okay, as cascas... Pronto, pois, basicamente sobrou tipo, um bocadinho de caldo, ainda por causa das cobertas. Um, e pronto, eu vou pôr este caldo agora para fazer tipo, os legumes, na mesma em vez de tipo, ser só em... A é fervor em água normal, é fervor em água com e também fica um bocado mais tasty. Então... Ah, que fixe! Yeah. Seja... Grande paciência baby, eu tiro tudo lá para dentro da Bim, -bim e está bom. É sei, mas tipo a cozinha é assim, tem que se fazer as Faz coisas com amor. Com hein? amor! <risos> True story baby, tu é que estás certo. A parte mais chata é arrumar a cozinha, sei? E agora vais fazer o quê? Vou cozinhar também um bocadinho para além destes legumes que estão aqui. Vou cozer também um bocadinho de batata doce Essa é aquela que tu gostas com a polpa... ou não? Sim, eu gosto desta assim com a polpa cor-de-laranja não adoro muito aquela que é a polpa amarela portanto. Sim, é que o sabor não é o mesmo Eu não Deixei sabia ser que... ser batata doce mesma e é ótimo também Mas pronto, esta fica... Por exemplo, se quiserem fazer um puré de batata doce Essa aqui fica com aquele aspecto de Cor-de-laranja e tal, que é fixe Sim. Já temos frutinha também. Porque eram as compras. Estou feliz. Só tínhamos quatro peras. Podia. Temos aqui o quê? Iogurte? Panda. Fazer o panda outra vez. Não, agora vamos para a A mãe está aqui? Não, é? Não. Ai que colherada tão grande. Está boa a papinha que a mãe fez. Entretanto vou fazer aqui uma saladinha para mim e para o Gui. Assim um snackzinho. Vamos só pôr este tomate que ainda não está lavado Tena esta iguaria. Espetacular. E pronto, malta, sou mais a mestre das saladinhas. E cá está a minha saladinha e do gui. Está muito riquinho, não está? No more monkeys jumping on the bed A ah, mãe hum. é? A cantar Não quer que a mãe cante A mãe é cantar A Madalena vai cantar Então vá Cante Para me meu ouvir Como é que é a música do bom dia? Bom dia Bom dia, bom dia a toda a gente. E mais? Uh. Bu. Bem, já não sei onde é que fiquei aqui neste vlog, mas estava aqui a falar com o Gui. Temos assim um bocado num dilema para ver com os cães, como é que vamos fazer, porque eles não sei se devia dizer isto, mas os meus cães não vão à rua desde que tomaram bem. Fazem as coisas delas na cozinha e eu limpo e apanho tudo e então estou aqui neste dilema porque não sei como é que vou fazer para conseguir manter um contacto próximo, que nem é impossível, né Com a Madalena, eu mesmo que adoro, estou sempre em cima dos meus cães, sempre a dar-lhes beijinhos e não sei o quê. Não sei, acho que ela está um bocadinho triste e não quer que a minha cabelinha esteja triste. Eu deixo-os irem à varanda. Aqui a nossa varanda é muito pequenina, mas eles vão até a varanda, pegar um selinho assim, mas acho que eles sentem falta de ir à rua. Por isso estive a pesquisar. Aquilo que era melhor fazer, e efetivamente o melhor a fazer, é comprar umas tolhitas com uma coisa que eu vou deixar aqui escrito. Que não lembro o nome, uma substância que é peróxido não sei das contas não sei. Galera, não sei, já comprei, já encomendei, e assim que chegarem, eles começam a ir passear, porque eles sentem falta, e também nós, olha, temos uma desculpa por conseguirmos ir respirar um bocado de ar puro à rua. Uh, depois, eu, aquilo que estou a pensar fazer é restringi-los mais à área da cozinha e ao quartinho deles, porque é preciso porque eles imaginem, eles não transmitem o vírus, se eles apanharem o vírus, eles não nos transmitem a nós humanos, não existe qualquer transmissão do vírus, não existe nenhum caso e, portanto, eles não nos transmitem nada, é que o que acontece é que, como eles pisam o chão da rua, podem trazer o vírus para casa. Por isso, estas toalhitas são boas para limpar as patinhas, não usem álcool, nem coisas de humanos, desinfetantes nossos, não servem para os nossos cães. É, isto é preciso terem atenção nisso, não, não se pode usar. Portanto, são toalhitas específicas mesmo para os cães e aquilo que eu vou fazer é usar nas patinhas deles e também passar uh, no pele e assim. Mas vou restringi-los mais à área da cozinha e não vão ter tanto acesso aqui à sala porque eu tenho um bebê. Imaginem, se fosse só eu Gui, nós não tocamos propriamente no chão que seria onde eles conseguiam trazer o vírus. Nós não tocamos no chão e a seguir vamos pôr as mãos na boca, né? O que uh, toca no chão são os nossos pés, mas tendo um bebé aqui, Madalena está sempre assim no chão, né? Cai, brinca, coisas, deixa cair a Xuxa, apanha a Xuxa, põe, tira. E uh, eu nem sou nada, toda a coisinha com isso, estou tipo. eu tomo neste sentido, deixo cair a Xuxa aqui no chão de casa, apanha e põe na boca, não, não me faz confusão. Uh, mas agora com esta coisa toda, do, do vírus, uh, isso não pode acontecer, portanto eu vou ter que os restringir mais ali à zona da cozinha E, e pronto. pronto, estava aqui nesse dilema ali na cozinha a falar com o Gui sobre isto, como é que íamos fazer Mas acho que esta é a minha solução E, e portanto, também quero dizer que para não abandonar os vossos cães, tipo, não percebo quem abandona cães, eles são Super são tipo nossa família, mas quem são minha família, são os meus primeiros filhos e eu trato-os como tal. E pronto. Uh, vou ter que lhes dar menos beijinhos nesta fase e menos abracinhos, mas é para o bem de todos. O que, é que eu tenho mais a dizer? Pronto, também estive ao telefone com a minha mãe. Já tenho saudades de ver os meus pais, mas pronto, vamos fazer umas. vamos fazer umas videochamadas. Nem só passou uma semana, peço nos beijar ao mês. Mas, mas pergunta é isto, é isto malta, continuamos nesta luta, todos no mesmo barco, como diz o Rodrigo, este carvalho, uh, estamos juntos neste barco, e pronto, espero que vocês estejam bem, eu estou bem, pessoas ansiosas, tipo calmo vai tudo correr bem, ok? que uh, é isto, um grande beijinho a todos e vemos-nos amanhã, à mesma hora beijinhos